Existe retorno? Óbvio que existe retorno na mídia tradicional Mas é muito mais caro e muito mais difícil trabalhar com a mídia tradicional Você vai trabalhar com televisão, você tem que fazer uma peça bem feita Você tem que contratar o horário na televisão, você vai trabalhar com rádio a mesma coisa Vai fazer outdoor... Imagina quanto que se gasta hoje para fazer, para fechar a Rolanda inteira com outdoor? Qual o valor que custaria? Ou para você fechar rolando inteira com a rádio ou com a televisão? Ou com jornal. Meu jornal tinha 2.500 exemplares por semana. 3.000, 3 né? Ultimamente a gente estava com 3.000 exemplares por semana. É, 12.000 no mês. 12.000 visualizações eu tenho no site às vezes em um dia. Semana passada, semana retrasada, nós fechamos dois dias com 120.000 visualizações no site. Nós entregamos clientes que tinham comprado com a gente ali 60, 70, quase 90 mil visualizações para mês todo. Nós entregamos em três dias.